Olha só, meus amigos. Que legal aqui, ó. Essa serragem aqui, eu deixo crescer. Tá chovendo agora, é maravilha, não precisa nem, nem a gente aguar. Eu vou com essa serragem aqui, ó. Olha como é que tá aqui o nosso couve, gente. Aqui eu paguei 50 centavos na mudinha. Gente, se você tem um terreninho vazio, um pedacinho, é muito importante. Você vem aqui, planta. É um. Aqui, esse couve aqui é uma planta que só precisa ser aguar. Se der algum porgão você tem que pulverizar ali um, um pouquinho de veneno natural, que nem por exemplo, bom para porgão de, por, de couve é o fumo de corda. Você pega um pouquinho de fumo de corda, põe na água e passa um dia, você expurga e o porgãozinho morre tudo. Eu vou colher essas folhas aqui de baixo, né? As que estão mais velhinhas, para levar para as minhas galinhas. Isso aqui é muito importante, isso aqui eu vou encher de couve, que eu tenho as galinhas, elas gostam muito, então, e pra gente também, isso aqui, gente para comer uma saladinha aí, uma couve refogada, olha que beleza aí, olha que maravilha lá atrás tem outras, eu fiz outro vídeo, é outro tipo de couve, ali eu plantei aqui é um terreninho pequenininho que sobrou aqui do meu terreno, mas a gente tá organizando a terra aqui gente, é cascalho, eu tinha, eu fofei a terra, aterrei os, os capim seco que estava sendo decompondo e a gente conseguiu aí esse, resulta esse resultado aqui ó é, o ruim do couve é quando ele começa a enrolar assim não é legal, o bom é quando ele está todo bonitão, que nem aquele lá, que lá não está enrolado, né? Esse aqui quando começa a enrolar não é legal. Aqui, ó, essas folhas de baixo aqui, ó, eu vou tirar todas elas, já tô tirando aqui uns, uns pés de serrai ó. para levar para minhas galinhas, entendeu? Aqui, ó. essas folhas de baixo aqui, vai tirar tudo aqui, ó. essa de baixo é para é as galinhas, essas maiores aqui é para gente mesmo, viu? Então aqui, eu, eu, aqui o porgão é esse aqui, gente, ó. Isso aqui é o porgão. Esse aqui eu vou pegar um, um, um veneno de, de fumo e vou passar aqui. Olha, Isso aqui é o porgão. Eu falei que não tinha naquele lá. Passaram para... para em outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu passando aqui e vamos ver se vai acabar mesmo, né? Ó, me ensinado que é bom. Aqui, ó. Aqui é os pés de serragem, ó. Pés de serragem, eu não... Eu não... Eu não arranco nenhum, gente. Eu vou só quebrando. Ó, isso aqui foi o capim seco. Ó. Eu aterrei, começa a se decompor. Aí vira isso aqui. Ó, aqui, ó. ó você, viu, você, viu, você viu essa parte aqui? ó. Aqui foi onde eu peguei e aterrei tudo isso aqui. Ó, aterrei os capim Ó, ó só aquilo aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, é, cinco, cinco mudinhas de couve. Ó. Uma lá, outra aqui. 3, quatro, cinco, eu comprei, baratinho, 50 centavos, plantei aqui, ó, aí só precisa tirar o mato aqui, ó. Esse aqui não, mas essa serragem aqui eu deixei de propósito aqui, ó. Eu não arranco, ó. Eu venho aqui, ó, aqui ó, serragem aqui, ó. Eu só quebro, ó. Aqui é para para minha, minhas galinhas e essas foram de baixo, igual eu falei. Esse aqui não, esse aqui é mato, então esse aqui tem que arrancar. Arrancar esse mato aqui. Agora que isso aqui, ó, isso aqui é serragem. Aqui as galinhas ama, ó. Legal, aqui, ó. Aqui, mais serragem aqui, ó. Aqui, que legal aqui. Esse aqui é um pé de mandioca. Daqui um dia, essa mandioca ia ser muito grande, muito bonita. Muito legal. Gente, agora tá chovendo. Tá chovendo. Esse aqui foi um, um pedacinho de terra que sobrou do meu, ó. Ele vem... A casa vem lá de cima. Essa casa aqui, aqui é do vizinho. Aqui, esse terreno aqui, ele dá três e meio ali. Quase quatro, né? 4 metros ali. Só que aqui no final... Ele termina com um metro e meio, porque ele é uma língua, ele é um como fosse um quarto de pizza, é meio lote, né? Lá, lá na frente ficou com nove e porque é uma curva de terreno, né? Mas isso aí é, é coisa para o Zé Maria Lima. Então vamos para cá, vamos tirar aqui esses corvos aqui, pra gente levar para as galinhas, Essas partes de baixo, essas folhinhas mais menores, né? Aqui ó, essas, essas folhinhas já velhas, aqui ó, leva tudo para as galinhas, as folhinhas velhas, então olha mas essa aqui dá, já dá para fazer um couve refogado. Depois eu escolho aí. Em outro vídeo eu mostro para vocês aqui a vizinha aqui plantou uns coentros, né? Falei para poder, poder plantar couentos. Eu não moro aqui, ela está tá cuidando, né? Está cuidando e falei para ela que ela pode pegar alguns covos também. Ela cuida aqui para gente aqui, ó. um monte de capinha aqui seco. Então eu vou aqui catar esses couves aqui, ó. Essas coelhinhas vem aqui, ó. Essas folhinhas aqui é muito importante aqui que a gente cate tudo ó, isso aqui tá meio amarelinha já então, ó, isso aqui tem que limpar para poder, quando tiver um tempinho eu venho aqui limpar é isso aqui, olha isso aqui ó. essa aqui é as que eu falei ó. olha o tamanho de, dessa folha de couve aqui, essa folha de couve aqui ela é umas mudas isso aqui, o meu vizinho lá tem uns pés que dá mais de metro de altura ele que me deu as, as mudas Aí aqui eu plantei aqui um pé de capim eva, eva, eva, eva cidreiro Então tá bem legal aqui. Isso aqui é um pé de pepino. É que é do norte, né? Então aqui ele não, não tá dando muito bem. A terra não é muito boa. Isso aqui é um pepino que quando ele amadurece ele racha. Ó, então é isso aqui, gente. Aí tem um pezinho de capim. Aqui eu fiz outro vídeo aqui. ó Isso aqui é os pés de serragem. Que eu tô tirando aqui tudinho aqui, ó. Já cresceu Aqui é um pé de coentro. Aqui tem mais um pé de serragem aqui, ó. Eu não, eu, não, eu, aqui, ó. Você viu, ó. esse aqui, ó. Esse aqui eu quebrei aqui, ó. Quebrei aqui da outra vez, ó. Nasceu um monte, ó. Fiz igual eu fiz aqui agora, Ó, ó Quebrando aqui, ele vai fiar aqui um montão, ó. Então, Aqui uns pés de mandioca. Ali tem mais um pé de serragem aqui, ó. Esse aqui, aqui também eu quebrei, ó. Quebrei aqui, nasceu dois, ó. Então eu venho aqui e quebro. E deixo crescer tem esse aqui ó vem aqui quebra aqui ó, ó muito para não arrancar tirar um pouquinho não vou pôr muito não vou pôr um pouquinho porque senão ele não come tudo se eu pôr muito ele não come tudo então vou pôr um pouquinho para cada um isso aqui vai dar para três dias é isso aí meus amigos então vale a pena ó, plantar um pezinho de couve aí no seu quintal aí separa um cantinho e é isso aí, vamos que vamos, forte abraço, fui, tchau minha gente, até o próximo vídeo, deixe seu like, indique o nosso canal aí nas redes sociais, grupo de WhatsApp aí da sua família, que é só coisa boa, tchau, fui. Olha só meus amigos, que legal aqui, ó. Essa serragem aqui, eu deixo crescer, tá chovendo agora, é uma maravilha, não precisa nem, nem a gente aguar. Eu vou com essa serragem aqui, ó. Olha como é que tá aqui o nosso couve, Aqui eu paguei 50 centavos na mudinha.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 E o purgãozinho morre tudo, então aqui, aqui tinha um pouco lá, eu ia expurgar, mas se acabou, mas é muito importante, o purgão atrasa o corpo. Então aqui gente, eu vou colher essas folhinhas de baixo aqui, para levar para minhas galinhas, e é isso aí, um abração, entendeu, vamos lá. Aí aqui minha gente, eu vou colher essas folhas aqui de baixo, né, as que estão mais velhinhas, para levar para minhas galinhas, isso aqui é muito importante. Isso aqui eu vou encher de couve, que eu tenho as galinhas, elas gostam muito. Então, e para a gente também, isso aqui, gente, para comer uma saladinha aí, para fazer com feijão, uma couve refogada, você pôr no feijãozinho. No um feijãozinho é maravilha.